Estivemos no vídeo anterior a explorar o Commerce Shipping, a solução para cálculo dos custos de entrega dos envios de produtos no Drupal Commerce e verificamos que, por defeito, o Commerce Shipping não uh, garante... Uh, criação de serviços em específico. Por isso instalamos um serviço que é uma extensão do Commerce Shipping, o Commerce Flat Rate, que nos vai agora permitir criar serviços de envio específicos para a nossa loja. Vamos para o interface em Store Configuration Shipping e uh, temos, uh, como habitualmente e como já explicado, três áreas, o Shipping Service, o, o Shipping Methods e o Calculation Groups. Uh, aquela área onde nós vamos trabalhar mais insistentemente vai ser na parte do Shipping Services. Nós temos um exemplo que vem com o commerce shipping e que não nos permite fazer grande coisa nem adicionar novos serviços para além do que vem com o exemplo, porque na verdade é uma espécie de demo do que é possível fazer, mas não nos permite trabalhar o shipping na realidade. Já na área do flat rate, uma vez instalado o um módulo, nós temos a possibilidade de ir adicionando serviços. E todos estes serviços aqui que nós vamos, que já encontramos aqui, que já foram criados, estão todos eles debaixo do mesmo método, que é o método Flat Rate. O Example Shipping Method é efetivamente o que é aplicável a este único serviço que vem aqui e que não é muito personalizável. Vamos agora focar-nos no Flat Rate. Criamos simplesmente serviços e a única informação que é pedida na criação de qualquer serviço de shipping é um, um título e uma uh, rate, um valor que queremos uh, aplicar ao, uh, a esse custo de envio. Podemos escolher a moeda porque estamos a trabalhar com duas moedas no nosso sistema e o Multi-Currency já prevê a possibilidade de mostrar o shipping na moeda que o utilizador tiver selecionado, na sua moeda. Podemos aplicar taxas ou não ao próprio shipping. Nós já fizemos a... Já criamos três serviços, a entrega expresso, que é rápida, mais rápida, que é um extra, entregas fora do país, que têm também um custo fixo e mais elevado, e ainda a entrega standard que é aquela que regularmente vai, vamos encontrar. Abrindo qualquer uma delas, temos o valor estabelecido e está tudo em euros cento. Taxa. Podemos ver o caso de fora do país, que são 20 euros e uh, 100 taxas. Uh, quando nós criamos um serviço, o que o sistema faz automaticamente é gerar um componente role Qualquer destes uh, serviços tem a sua role neste caso é um componente que que eh, nos permite adicionar condições. Se formos à área dos componentes em Roles, vamos verificar que foram gerados os Rates de acordo com os serviços eh, que nós eh, estabelecemos e criamos anteriormente. Qualquer uma destas Rates, e vamos clicar fora do país, aplica ou vai aplicar a uma Order, o, um, a taxa a rate definida na parte da edição, ou seja, a rate definida nesta secção, esta rate. Portanto, é uma rule muito simples, ela não tem qualquer condição, por não ter nenhuma condição, significa que quando o utilizador faz um checkout de um produto, todas as rates ficam disponíveis para seleção. E uh, o preço da Rate fica também visível na área do Shipping Service. Precisamente os três que nós temos e que criamos personalizadamente e ainda o Shipping Example, que neste momento está a mostrar um valor em uh, dólares apesar de ser indicado o euro, porque, efetivamente, na parte do módulo, uh, e este é o ficheiro do Commerce Shipping Example Model, uh, está definido em USD. Portanto, ele não está preparado, é um mero exemplo, e uh, está a assumir uh, USD. O que ele está aqui a fazer, na realidade, é converter os 20, ou os 15 euros, penso que é assim, Uh, e, e daí aparecer este valor. Mas uh, isto é só uma, uma explicação breve para percebermos o porquê deste valor estar aqui. Uh, o que é importante aqui ter em conta é efetivamente que todos os serviços que nós disponibilizarmos no nosso flat rate vão aparecer na fase do checkout para seleção. Em relação ao Shipping Method, nós temos o Flat Rate e um, este Flat Rate gera, naturalmente, uma rule que vai chamar os componentes dos serviços relacionados. O que é que este, esta rule exatamente faz? Ela coleciona ou colige, reúne todas as um, rates de um determinado método. E como estamos a usar o Flat Rate, o método flat rate, é este, digamos, a rule que vai reunir todas aquelas rates e tornar possível que as taxas depois sejam calculadas de acordo com as rates estabelecidas segundo esse método. Basicamente temos uma rule que é gerada e que está associada ao método, o collect rates flat rate, e depois temos uma série de componentes, tantos quantos os serviços que criarmos. Vamos ver em seguida como podemos controlar a aplicação das rates de shipping de acordo com as características do produto e inclusive do endereço de envio.